Ok, o dia em que eu tava gravando o vlog e fui parar no hospital. Olá, eu me chamo Julia e esse é meu canal, seja muito bem-vinda muito bem-vinda para mais um vídeo. Hoje eu vou contar essa história muito louca que aconteceu ontem. Não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e bater sempre o sininho das notificações para mais isso como eu. Me seguir lá no Instagram, gente, a roupa de, de Cristina. Tô quase chegando aos 600 inscritos. 600 inscritos, 600 seguidores. E aqui no YouTube é quase 180 inscritos, então me ajudem, se inscrevam e me sigam lá no Instagram. Vai sem mais enrolação, gente. Simbora. Senta que lá vem a história. Ok. Essa história aconteceu ontem, mas ela não começa ontem. Hoje que eu tô gravando é dia 17, e essa história começa há dois dias atrás, no dia 15. Eu tava tentando gravar um vídeo que é a rotina de 1 bilhão de dólares. É um vídeo que tem aqui no YouTube, em que o cara mostra hábitos de sucesso para uma rotina de bilionários, alguma coisa assim. E ele mostra vários hábitos, não sei o que, que você tem que fazer. E eu falei, ok, vou trazer isso pro canal. Vou gravar tentando fazer essa rotina. Aí acordei cedo, né, dia 15, acordei cedo, papo, fiz a rotina, não sei o que. E fui fazendo as coisas normalmente. Quando foi de tarde, eu fui pra casa de uma tia minha. Quando eu voltei, eu fui retomar o vídeo. né Eu fui retomar fazendo as coisas. Porque nesse vídeo você tem que fazer uma tudo lixe. Pra quem não sabe o que é uma tudo lixe, é uma coisa de você coloca os seus afazeres do dia basicamente, e daí eu fui começar a fazer a minha tudo no lixo, quando eu comecei, eu comecei a sentir uma dor, uma dor estranha, não, não. ok né, comecei assim sentir uma dor, uma dor, uma dor, uma dor, e foi só piorando, e tipo, ficou, fiquei muito ruim mesmo, ainda jantei, ainda consegui jantar, mas depois que eu jantei só foi ladeira abaixo e doita, me doita, me do. E tamido, e tamido. Aí eu tomei um chá, eu não gosto de chá, gente. Eu não suporto chá. E eu até falo isso no vídeo. Ui! Eu não gosto de chá, porque na, na rotina você tem que tomar um chá lá. E Só que eu tava com tanta dor que assim, quem tá com dor, quem. Se falar que pedra cura você come pedra, gente. Eu tava com dor, eu falei, ah, meu Deus, vou tomar esse chá mesmo aqui. Não tomei o chá todo, que eu não gosto de chá. Tá excluído. <risos> e daí, não tomei o chá, tomei. Tomei um copo de chá né, e pá e fiz um remédio. Com o tempo foi passando, tranquilo, mas eu não retomei o vídeo. Aí eu pensei assim: ok, eu não gostei da filmagem, não gostei muito né, e nem deu pra continuar o vídeo direitinho. Porque o meu plano era fazer um vídeo de três dias, podemos assim dizer, uh, tentando essa rotina durante três dias e no final do terceiro dia dizer o que aconteceu, o que eu achei, não sei o que. Aí o primeiro dia eu já não tinha conseguido. Eu falei ok. Era segunda, terça e quarta que eu queria fazer. Falei ok. Vamos tentar terça, quarta e quinta, Pra ver o que vai acontecer. Beleza. Quando foi ontem, dia 16, eu comecei o vídeo. Só que dessa vez eu tinha acordado meio tarde. Falei ok, né? Mas vamos fazer porque eu não tinha outro vídeo de linha de frente. Beleza. Fiz a parte da manhã. Tá passando algumas imagens aí pra vocês. Fiz a parte da manhã. Tudo tranquilo. E quando foi, ah, de, tarde, quando foi de, tarde, de tarde, umas 3 horas da tarde, meu pai chegou em casa. É, meu pai chegou de viagem, que então ele não tinha almoçado ainda. Como eu acordei tarde, o meu café da manhã foi meio que o almoço. E quando meu pai chegou, eu pensei assim, vamos fazer o horário direitinho. Aquele ali, mesmo eu tendo comida, arroz, ovo e feijão, vamos fazer daquele meu café da manhã, e agora eu vou comer almoçar pra comer como se fosse o um almoço, né? Carne, arroz e feijão. Eu não tava muito bem de ontem, eu ainda tava meio disposta. Mas eu pensei, ok, tranquilo, nada vai acontecer isso só ontem. E eu ainda tava com aquela sensação meio ruim. Mas eu comi. Quando eu comecei a comer, a coisa começou a ficar estranha. Eu dei a primeira colherada, segunda. Aí já começou a ficar meio ofegante, assim, meio. né? Bem complicado. Comecei a comer, a comer, a comer, a comer. E daí eu pensei assim: meu Deus, eu não estou aguentando. Mas eu pus o prato, eu vou comer tudo bem. Quando eu terminei, eu falei: meu Deus do céu, que agora? Porque eu não tinha posto nem me levantar. E eu não tinha posto muito, gente. Eu não como muito. Eu tinha posto três colheres de arroz, três colheres mesmo. Não era concha, não era colher de arroz, uma concha de feijão e um pedaço de carne. Eu não como muito. Então eu pensei, meu Deus, por que eu tô assim? Porque eu tô fregante, né? Aí respirei fundo, me levantei e a dor começou. A mesma dor de ontem, só piorada. Não tava muito bom, tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. E daí eu pensei assim, ok, vamos respirar fundo. Ontem a dor passou, hoje ela vai passar de novo. Se Deus quiser, ela vai passar. E ela não passava. Ai, que dor! Aí a minha mãe perguntou assim, Júlia, tu quer ir no hospital? Eu olhei pra ela e disse, certamente que sim. Beleza, fui me arrumar pra ir pro hospital. Não me arrumei literalmente, é porque eu tava... Eu tava não era pijama que eu tava, mas não era uma roupa de ir pra hospital, sabe? Então eu botei uma calça moletom. Coloquei uma blusa, peguei um casaco, água, uma máscara reserva, um, meu celular, eu peguei até meu Kindle porque eu não sabia quanto tempo eu ia ficar lá e eu precisava de uma distração, pra quem sabe que é Kindle é um, um tabletinho pra você ler, só pra ler, peguei as minhas coisas, coloquei na bolsa e fui, eu nunca vi uma viagem tão longa na minha vida, minha gente, eu nunca vi, nossa, é sério, eu tava suando frio e eu pensava, meu Deus, se eu não for agora, eu não vou mais nunca. Se eu não for agora, eu descobri que eu sou imortal. Porque eu tava, nossa, eu tava muito mal, muito mal e doendo tudo. Quando a gente chegou no hospital, uh, entrou eu e a minha mãe, meu pai ficou no carro. Uh, e daí foram fazer a triagem, não, se não me engano, meu pai entrou comigo para fazer a triagem, só depois que ele voltou pro carro. Aí a gente entrou, fiz a triagem, que a triagem, para quem não sabe, é onde um eles vão ver se o caso é urgente, por urgente, não sei o que. E daí fiquei esperando pra poder entrar pra triagem, entrei lá, classificaram meu caso com pouco urgente. Assim, no meu ver, não era pouco urgente, porque eu tava quase morrendo de tanta dor, mas né, classificaram como pouco urgente, porque eu tava sem ferro, nem nada do tipo. Fiquei lá esperando pra poder minha mãe fazer o cadastro e nossa, gente, eu tava chorando de tanta dor. E não tinha ninguém no hospital, tem pouquíssimas pessoas no hospital. Eu acho que é porque é carnaval, né? Então tem muita gente. Na verdade, tinha uma senhora olhando pra mim, uma senhora e uma criança. E ela, eu não sei se ela tava tentando descobrir o que, é que eu tinha ou se ela tava achando que eu tava invocando alguma coisa no meu hospital. Porque eu sei que ela ficava me olhando com a cara meio. estranha, meio estranho, meio estranho. Entrei, por lá, fiquei esperando lá na ala da pediatria pra poder entrar. Quando eu entrei, aí a médica perguntou o que eu tinha não sei o que, e me colocou pra deitar lá na cama pra ela me avaliar. Aí ela começou a me apertar. Ela apertou o meu estômago, que era onde eu dizia que adotava, mas não doeu quando ela apertou. Quando ela apertou o meu lado direito, assim, também não doeu. Só quando ela apertou perto do quadril, gente, veio uma dor, uma arrepia inteira. Meu Deus do céu. Então, daí ela falou, olha, seu problema não é no estômago, não é dor de estômago que você tá sentindo. É outra dor. Daí, o que é que ela passou? Ela passou para tomar soro, buscopan, lufital e uma outra para fazer. E é isso. Fui lá pra, pra maca, eu acho que tinha uma maca. Eu até gravei umas coisas aí pra mostrar pra vocês, onde eu você tava. Tinha uma menina do meu lado, mas depois ela foi embora. Eu acho que o caso dela já tava no final já. E daí eu tomei meu psicopan lá na aveia. Eu nunca tinha tomado soro. E pra quem nunca tomou soro, gente, é estranha a sensação. Porque é um gelo que dá aqui no braço, assim. É porque eu perguntei a vocês que é porque o líquido tava entrando. Mas se for, era muito gelado. Era como se sua mão, seu braço estivesse formigando. É muito estranho, é muito estranho. E dá um frio, que não é um frio externo. Quando eu me cobria, não passava o frio. Era um frio dentro da mão mesmo. <risos> Fui fazer a ultrassom. Na ultrassom lá, o doutor ficou passando, sei o que é que eu não tinha nada, que eu só tinha um cisto no ovário. Provavelmente era isso que estava me dando a dor. Mas ainda não explicava o fato de toda vez que eu comia, me dá a dor. Aí eu fiquei lá, a pediatra dessa mãe que, ia, que chamou uma ginecologista pra fazer um, um check-up, né, pra dar o... o, o ah, esqueci a palavra. Mas pra dizer o que ela achava lá, se eu ia morrer ou não. Pra resumir, eu não morri. Tá ligado? Ah, jura? Ah. Ela veio lá, você me apertou, não sei o que, e pá. E disse que provavelmente podia ser que o meu ovário tivesse dando um rolé pelo meu corpo. Sim, isso mesmo que você ouviu. Porque ela disse que provavelmente, pelo que ela olhou nos exames, ah, ele se mexeu. No que ele se mexeu, eu senti a dor. Provavelmente pode ter sido isso, né? Porque o que ela disse a minha mãe. Mas ela também não descartou a possibilidade de ser apendicite. Pra quem não sabe o que é apendicite, eu vou pôr aí na tela. Uh, e que, tem que é algo que tem que fazer cirurgia. Minha mãe já ficou nervosa porque, né? Eu ia ter que fazer uma cirurgia e tudo mais. Só que tinha que esperar a avaliação de um clínico geral. Um clínico geral não, do cirurgião geral. Eu tinha que esperar ele chegar. E nisso, gente, olha... Lá foram horas, só que assim, o, o cirurgião tava lá, só que eu precisava fazer um exame de sangue Fui lá, coletaram meu sanguinho, pauta aqui, ó, coletaram meu sanguinho E a moça disse que era mais ou menos duas horas pro exame ficar pronto E eu tava com fome, gente, uma fome, uma fome, uma fome, que eu não sei explicar pra vocês não Tô com fome, eu preciso de comer E eu só pensava, só pensava numa creme crack com bolacha, gente Uma creme crack com bolacha, uma creme crack com manteiga, minha gente Aí, eu, nossa, minha boca salivava toda vez que eu pensava numa creme crack com manteiga. Eu pensava assim, olha Deus, eu não quero mais nada, não. Se eu pode me deixar aqui, agora manda essa mulher me dar uma creme crack com manteiga, meu Deus. Só uma creme crack com manteiga. Quando o cirurgião chegou, eu não lembro dele. Não vou mentir pra vocês que eu lembro dele, não. Porque eu nem vi o homem, tanto que mãe disse que ele foi que mandou me acordar porque eu tava dormindo. E ele me avaliou e disse que não era apendicite, que minha mãe ficasse tranquila, que eu ficasse tranquila, que não era apendicite eu não ia ser operada, que não tinha nada, que provavelmente era o que a outra médica tinha dito mesmo. Começou a chover, aí a, moça, a médica disse assim, olha, não precisa não, não vá se bora agora não, que a menina não tá com fome, dedo comer a menina, oxe, trouxe pra mim gente, uma comidinha, uma comidinha lá, Chega, no, na hora que eu vi a mulher dizendo assim, mãe disse que iam trazer comer pra eu. oxe, no eu me levantei, fiquei pronto, arrumadíssima, arrumei cabelo, e por uma obra divina, gente. Veio a creme crack. Grandioso és tu, grandioso és tu. Uh, eles me deram para comer um bolinho de saia com recheado em goiabada, um copo de suco, um suco doce, doce, doce, doce, doce, parecia mel. Dois pacotinhos de creme crack, era pequenininha que eles vêm com dois. Quatro creme crack, né? Para resumir. Uh, dois pacotinhos de biscoito de leite. Um danone. E uma geleia, que eu acho que a geleia era para eu comer junto com o biscoito. E daí eu vim para casa, né? Eu ainda mostrei umas fotinhas aí do meu total e do caminho para casa. Continuava chovendo, gente. Teve uma hora que choveu tanto que não dava para ver nada, não dava para ver um palmo da pista. Mas graças a Deus a gente chegou em casa, todo mundo bem, todo mundo em segurança. Aí quando eu cheguei em casa, é protocolo de Covid, né, gente? Lava, eu não lavei cabelo porque tava muito tarde. Quando a gente chegou em casa era um, meia-noite e meia-noite, não, é onze e meia. Em, meia -noite não, então, né, não ia lavar cabelo aquela hora, mas amarrei o cabelo, tomei banho, né, e pá, e fui comer, porque eu tava com fome. Porque no hospital, gente, a comida é muito pouquinho, sempre muito pouquinho. E apesar de ter várias coisas para eu comer ali, eu não tinha comido tudo, porque eu queria muito ir embora. então a enfermeira falou até assim, não sei se era enfermeira ou era médica, falou assim, mas já, já comeu ser minha filha, você quer o que? Que eu ficar aqui degustando. Não, Rocha, embora. Botei o comer lá dentro da bolsa de mãe. Vamos embora. Cheguei em casa, comi um prato de papa de maisena. Tava muito gostoso. Comi e fui descansar um pouquinho, né? Fui descansar porque, apesar de você ficar muito deitado lá no hospital, gente, eu não sei explicar, mas uh, você fica cansado. Eu não sei se é porque eu fiz os exames e né, ainda vi como é que me avaliar, não sei o que. Mas, gente, é muito cansativo. Não sei porquê, mas é cansativo. E hoje, né, acordei, já comi, não senti tô nada. Então, pra quem perguntou, eu tô bem melhor. Já tô tranquila. Não tá doendo mais. Ah, minha mãe desceu na rua agora pra comprar o remédio, pra deixar em casa, pra casa sentir esse dor. E é isso, gente. Não tem muito o que fazer, não. Agora a médica disse que era só ir marcando consulta e avaliando o quadro, né, normal. Com um consultas de rotina e tudo mais. É isso, gente. E eu definitivamente desisti de gravar a rotina de um bilhão de dólares. Eu acho que não é pra mim. Não vou ser bilionária. Não ter necessidade. Porque gravando esse vídeo só deu errado. Olá, ah, boa noite, nota na editora. <risos> Sim, eu vou aparecer estado no vídeo. nada das contas, eu descobri que era garante, eu descobri, não, não. O médico descobriu, eu não descobri nada. E é isso, não sei o que fazer também, como eu disse, é só acompanhar a exame de rotina, e no meu caso, a hum, dieta, né? Talvez eu fale mais pra vocês, talvez eu grave mais pra vocês, mas é isso, gente. E eu tô há duas semanas editando esse vídeo, então ele tem que ficar bom e vocês têm que assistir. Tchau. Na verdade, vocês já assistiram, então... Ok, tchau. Volta pro vídeo caramba. Mas então foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar sempre o sininho das notificações pra mais vídeos como esse. Me siga lá no Instagram, arroba juliacristina.underline, eu sempre esqueço do ponto underline. Sem mais enrolação. <risos> Oxe, buguei aqui. Um beijo, um queijo. E tchau. Deixa eu pensar na música. Ela não larga, deu, e eu não largo dela. Ela não larga, deu, e eu não largo dela. E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela. Falou!